Salve pessoal, recentemente saiu uma teoria no canal Marco dos Anjos, você provavelmente deve ter assistido, né, que eu acho que é um belo influenciador de Hip Hop do Brasil, isso eu falo mesmo. Bom, ele começa dizendo sobre um cara que tava atrás da x que provavelmente era amigos Então a gente vai dar uma analisadinha nessa cena e eu vou colocar ela aí porque eu não vou gravar a tela porque meu PC é muito ruim. Bom, eu acho essa teoria interessante, mas eu não sei se ela é 100% verdadeira, então eu vou eu vou falar a minha, a minha perspectiva do que eu consegui reparar aqui. Então a gente tá com aquela cena, tá o vendedor, aqueles dois caras estão indo pra, pra uma parte mais pra baixo da loja, o X tá olhando uma moto e aquele carinha tá olhando outra. E o que a gente repara é que o de camisa branca, mais gordinho assim, o menos gordinho. Ele dá uma olhadinha pra trás e o carinha de boné que se parece até com o Alec, ele repara bastante naqueles malucos. Então a gente vê o traje dele, ele tá com boné preto, camisa branca, calça preta e por final ele tá com chinelo que também é preto. E quando a gente vamos ver a imagem dele correndo pra fora do carro, talvez seja a viagem minha, eu assumo mesmo, mas não se parece muito com um chinelo, tá ligado? Porque ah, a imagem tá ruim, isso é fato. Ela talvez esteja viajando, mas. Não me pareceu muito um chinelo, talvez seja, porque a imagem é realmente ruim. Mas agora, por que só o X morreu e não esse cara foi junto? Talvez a resposta pra isso seja simples, eu não sei se alguém reparou, eu não sei. Porém, ana analisem comigo, né? Eu vou botar outra. outro vídeo de grava outra gravação aqui, outra. outro negócio de câmera aqui, né? E a gente vai ver. Então os dois assaltantes fazendo fazendo um assalto. E bom, analisem um pouquinho só. Então lá os carinhas, normal, então vamos dizer assim, fuçando. E quando fica apenas um assaltante, vocês vão ver o que acontece. Parece que o X, ele tenta reagir, tá ligado? E é nesse momento exato que o X morre. Tenta observar direito, ó. O X parece que quer dar um soco na arma, tá ligado? Uma fita dessa. Olha lá, ele tá de boa. Ele estendeu a mão e é aí é onde o cara dispara, tá ligado? Ele dispara acho que duas, três vezes e eles correm. Então, talvez eu esteja falando merda, talvez não, só tô trazendo o meu ponto de vista e o conteúdo pro meu canal. Então.. É isso, eu acho que simplesmente o cara correu. E pelo fato de ninguém saber quem era aquele maluco, deixaram -o passar simplesmente. E o ex como era uma figura bem mais famosa, que tava no hype, no auge, eles tinham mais coisa a levar do ex do que se preocupar só com, vamos dizer assim, até um figurante. Não nesse sentido, mas um cara que não tinha importância nenhuma. Então deu que o ex morreu porque ele tentou reagir ao assalto, pelo menos pra mim deu a impressão que ele tava querendo dar um soco na arma, puxar, sei lá... E é nesse momento que quando ele vai botar a mão para dentro de volta, ele toma cerca de dois a três disparos. Se vocês repararem, eu acho que vocês vão conseguir ver também. E bom, só foi o que eu quis passar mesmo, eu queria passar a minha impressão, né, a minha visão sobre o assunto. Você vai do que você quiser acreditar. Eu não acho que aquele cara mandou matar o X, pelo Por a gente não conhecer ele, eu acho que ele não teria motivos e se tiver, eu não sei... É isso que eu quero dizer. E quando, a... e quando falaram, disseram que ele tava indo sozinho, tá ligado? Se o X tava dando uma carona pra aquele cara ou algo do tipo. É... É algo que foi dito, né, até pelo 6 ix 9 é... Cadê os seguranças do X? Onde estavam os seguranças do X? Acho que ninguém sabe o que aconteceu, mano. Ninguém... E se fosse um amigo do X pra ter ido só os dois na concessionária, eles deviam já ter aparecido milhares de vezes juntos, tipo o X e o Slump God, aquele carinha lá do vídeo deles fazendo doação, aquele carinha com a jaqueta da Gucci, etc, então vai depender muito, velho. Quem quiser deixar sua opinião aí, se concorda ou não, comentário ali, se não quiser, paciência.